O que o Governo nos oferece aqui neste orçamento é um orçamento de transição em plena crise geopolítica mundial. O que o livro defende é um orçamento que, em vez de repetir fórmulas de 2021, ataque esta crise de frente. O que o Governo nos oferece nas tecnologias de futuro são os leilões de hidrogênio. O que o livro propõe é a construção de uma empresa pública, Hidrogênio de Portugal. O que o Governo nos oferece é a defesa do Estado Social clássico que nós defendemos e que achamos que não deve recuar nem um milímetro. O que o LIVRE quer é um Estado social adaptado às realidades de uma nova era, em que, por exemplo, adaptemos as regras do subsídio de desemprego para que pessoas em situação de violência doméstica, ou que se queiram mudar para o interior do país, ou que tenham um percurso de formação a fazer documentado e válido, possam também usufruir do subsídio de desemprego. Que conclua, o que Sr. o Presidente. Governo defende é um programa para as casas, o conforto nas casas, que é burocrático e que não é dirigido às classes de mais baixos rendimentos. O que o livro defende é o programa 3C. Concluir, Podem dizer, e com isto concluo, o Governo teve 120 deputados e o livro só um. É verdade, mas o Governo prometeu que com maioria absoluta, não governaria de forma absoluta. Portanto, o espaço que se cria para a discussão na especialidade e para a votação final global é provarem que isso é verdade. Estarem dispostos a trabalhar com o resto do Parlamento para que o orçamento que, que votaremos aqui daqui a três semanas seja significativamente diferente e mais ambicioso obrigado, do que apenas aproximarmos do pelotão da frente. Muito obrigado.